Lígia, da Liga das Garotas Mágicas Lígia, tudo bem com você? Tudo bom, Diego, e você? Estamos bem, obrigado uh, Lígia o que você está tá achando desse Grand Prix? Uh, vocês vêm, já vieram no Grand Prix antes? É o primeiro Grand Prix de vocês? Olha, Diego, tá sensacional. Porque, na verdade, é o meu terceiro Grand Prix já. Mas é o primeiro como Garota Mágica Expositora e tudo mais. Nos outros a gente ia, jogava, mas não tinha um stand só pra gente, como dessa vez. Então está sendo um evento de proporções épicas, com certeza. A gente também presenciou muito mais garotas aqui no evento do que nos outros GPs. Pelo menos nos dois últimos que eu vi. Eu nunca vi tanta garota jogando, trocando, aprendendo A gente está com stand aqui com a escola médica Onde vem o pessoal aprender a jogar A gente está com o stand também com o desafio Onde vem o pessoal nos desafiar e ganhar um booster e tal Além da lojinha e tudo mais Então acho que a gente nunca viu tanta gente passando aqui Interagindo com, com o staff, com os jogadores Com tudo assim Em outros GPs antes Não que eu tenha presenciado pelo menos Mas esse é só meu terceiro Talvez precise de mais tempo de GP para avaliar Mas realmente... No ano passado quando eu joguei o standard aqui em São Paulo não tinha tanta garota assim fiquei muito contente de ver essa melhora no essa melhora no quadro de garotas aqui provavelmente influência da criação da Liga das Garotas Mágicas é e aliás quando surgiu a Liga das Garotas Mágicas Ligia? Então, Diego, a Liga surgiu em 2015, em julho de 2015, junho de 2015, fizemos aniversário de um ano há pouco tempo. Parabéns sim. atrasado! Parabéns! Sim. <risos> e a gente começou basicamente assim, a Kay, aquela moça ali de, vestida de Capitã de Traben, Ela fundou o grupo porque ela sentia necessidade de achar outras garotas Pra poder jogar, conversar, porque todo torneio que chegava Só tinha ela de garota Ou só tinha mais uma garota E as outras jogadoras sentiam o mesmo E aí cada uma que entrava chamava as outras para entrar no grupo também Daqui a pouquinho a gente tinha 30, 100, 200 Atualmente nós temos 500 garotas no grupo, um pouquinho mais de 500 Ninguém fazia a menor ideia que existia tanta mulher jogando Magic no Brasil Ninguém Bom, uh, além obviamente desse motivo né, de encontrar outras meninas que jogassem Magic, quais outros motivos levaram à, à criação da, da Liga? Então, Diego, teve vários fatores. Além da gente querer encontrar outras garotas para conversar e tal, tinha o problema de que, por ser garotas, quando tu postava alguma coisa em algumas comunidades, tu às vezes era recebia um feedback bem negativo tipo, ah, tinha que ser mulher pra escrever isso ou então, nossa, que dúvida idiota vai perguntar no Google, vai brincar de boneca não sei o que, a gente infelizmente já ouviu muitos comentários desfavoráveis e associados ao nosso gênero, que não tem nada a ver no Magic, não não é porque a pessoa é mulher ou homem que ela joga melhor ou pior, isso não tem nada a ver, né exato, exatamente então por isso, a gente achou que foi meio necessário criar um lugar seguro, onde essas meninas Pudessem tirar as dúvidas, começar a jogar sem necessariamente tomar uns coisos. Os estompes, né? Exato, sem tomar uns stomp na cara. E aí foi por isso que o grupo também acabou servindo como um safe place, como um lugar seguro para a gente poder tirar as dúvidas, perguntar e tal. Uh, bom, isso mostra que, infelizmente, a gente sabe que a gente tem lugares que não recebe bem determinados grupos, determinados uh, por gênero, por orientação sexual, a gente sabe que a gente tem isso no Magic, infelizmente isso não é diferente. E a gente sabe que muitas vezes o ambiente pode ser nocivo para alguns grupos. Uh, especialmente para vocês, né? mulheres, ligadas às Gretas Mágicas, quais os comportamentos que vocês acham que são tóxicos? Uh, e o que, que a gente pode fazer como comunidade de Magic para mudar isso? Olha, não são poucos Sim, De, é, GP passado em Porto Alegre Eu, por um problema na, no, no cadastro mesmo, no registro Eu fui jogar um GPT E eu descobri que eu tava no, no, no, na mesa errada Então eu fui correndo pra minha mesa Cheguei atrasada, sentei o oponente meio frustrado, porque quase que ele ganhou né, um, um buy, né? Tipo, uau, wow, no show, né? Ganhei. Quando eu sentei no, praticamente no nono minuto, ele ficou meio... Ah, ele soltou a pérola. Nossa, tinha que ser mulher para chegar atrasada. Tipo... O que eu devia ter feito? Chamar o juiz na hora que ele ia tomar de quê? Mas o que eu fiz? Fiquei quieta, engoli e joguei. E aí depois, eu conversei com o juiz e eles me explicaram como é o procedimento. Tem uma lista imensa de histórias de meninas que passaram por coisas piores, parecidas, ou às vezes até mais brandas. O cara tentando passar a perna porque, ah, é menina, ela não vai saber o preço da carta, vou cobrar o dobro. Ou então, ah, é criança, ele não vai saber a regra. Eu vou bater desse jeito mesmo que ele não vai reclamar. Tipo, esse tipo de comportamento de ganhar, a qual? A qualquer custo, já é nocivo por si só, porque do outro lado tem outra pessoa que também tá querendo jogar, que também tem esperança, sonhos de ganhar e tudo mais e que também treinou pra caramba, então respeitar o adversário já seria uma medida essencial pra gente combater a toxicidade do meio, do Magic. Com com a comunidade feminina do Magic e LGBT, é, vocês também instruem crianças para entrar em... como que, como que funciona assim? É? Então, né? não. Então não. A gente ensina para todo mundo que quiser aprender, na verdade. Já veio uma menina de 8 anos, 9 anos aqui, que ela chegou e ela gente bem querida que é o país já ensinou ela a jogar um ano antes já veio gente bem mais velha que a gente também sentar aprender a jogar de todos os sexos de todos os gêneros a gente não discrimina isso o que, que a gente quer que qualquer um possa entrar na loja sentar e jogar ninguém gosta de entrar na loja e ser encarado como se fosse um zumbi né ou como se fosse um pedaço de carne é uma das piores coisas aliás de ser mulher no meio é negro te encarando como se tu fosse um pedaço de carne Agora, e é realmente... Tóxicos que a gente mais repara ou destratar o oponente porque ele é criança, porque ele é mulher, porque ele é velho, deve ter começado a jogar ontem. Não, não tratar o oponente de igual para igual seria o básico para que porque a gente melhorar. Qualquer oponente seria o básico para a gente ter uma comunidade melhor. Outra coisa também: entra o um novato ou quer quero aprender a jogar lá na loja. Todo mundo se fecha no seu clubinho do Commander Caro e ninguém quer olhar para o ninguém quer ajudar o guri a entrar. Gente, se o médico não começar a atrair novos jogadores, não vai ter não, novos jogadores, não vai ter, jogadores, jogadores, um não vai ter novas média. coleções, eventos como esse vão deixar de existir. Exato, olha tipo, vocês devem ter feito vários shots aqui no evento, Sim. olha a diversidade que é esse lugar, eu vi famílias, eu vi gente amamentando, eu vi mãe, Sim, eu vi criança, sabe? adulto, velho, tá, de ver. tá maravilhoso, tipo, e todo mundo vivendo respirando Magic, tipo, vai dar uma depressão quando sair daqui, sempre dá tipo, ai, de volta para o mundo Tudo normal que acabou, né? é, acabou a Disney, ai, saco voltamos ao mundo normal onde não tem tanto Magic então, a gente precisa continuar cultivando esse meio, assim todo mundo respeitando, todo mundo conversando não tem essa de, ai, não não vai entrar no meu clube do Magic ai, gente, desse jeito o jogo não vai pra frente então, basicamente é uma das, um dos comportamentos que, assim, não sonho Exato, noções Que se, se as pessoas tivessem seria maravilhoso Respeita o adversário que está na tua frente Ou do teu lado, mas respeita Aquela pessoa também treinou para estar tá lá e tudo mais E ela não merece ouvir um sair daqui novato Garota, criança, velho Exatamente Bom, eu li na descrição de vocês uh, Na verdade, os perfis que vocês jogaram Na timeline de vocês uh, Eu não lembro se era você Mas uma jogadora com aspirações de pro player. Ah, era a mesma. Você mesma. <risos> Era eu mesma. Ai, e... que vergonha. E Como... você já jogou, assim, muito competitivamente na sua vida? Então, meu problema é ser muito competitiva. Eu entro pra jogar e, tipo, fiquei treinando. O próprio GP mesmo. Eu passei três meses treinando sozinha, que meu time não tinha tempo de treinar e tal. Eu também não tinha tempo nenhum de treinar. Então eu li artigo via vídeo e tudo mais. Aí eles acabaram não podendo vir. Aí eu fiquei, meu Deus, e agora? Eu quero tanto SGP e agora, né? E agora? Aí eu joguei no grupo, no próprio grupo das Garotas Mágicas. Gurias, tem duas gurias aí que queiram jogar? Tô precisando de time. Apareceu a Letícia de Curitiba e a Isis daqui de São Paulo E a gente veio e a gente fez 3x4 A gente tava 3x3 quase... quase Só ganhar mais 3 a gente consegue Infelizmente aí perdemos a quarta Vocês, mas... Vocês chegaram a competir então Só que não conseguiram ontem, não passar não pro Day 2, por day 2. Mas nunca na minha vida eu fui tão longe no GP E aquela coisa de... A competição em si me atrai Porque realmente eu sou uma pessoa competitiva Eu não nego mais né? Já passei um tempo tentando <risos> negar, mas... <risos> Agora você aceita uh, meu Deus. Abracei já a competitividade da coisa Então pra mim, esse processo de sentar, estudar um deck, montar um deck Desafiar o oponente, ver se o deck dele é melhor que o meu, se a estratégia é melhor que a minha Isso tudo é o que mais me faz brilhar o olho no Magic <risos> Além da lore, além das figuras, além disso, do, do gathering ah, O que me faz brilhar o olho realmente bom tipo, Olha, eu tenho uma estratégia, vamos ver estratégia, se a tua estratégia, se a minha ganha e tal, se a tua ganha Senão não aprendo com a sua também e é uma das coisas mais fantásticas do Magic pra mim. Tanto que eu não tenho isso com nenhum outro jogo que eu jogo. Tá bom, o outro jogo é Pokémon e The Sims. Eu não tenho competitividade é, no é. The Sims, nem no Pokémon. <risos> Mas é uma das, um dos fatores que me atraem pro Magic é justamente isso. Poder desenvolver uma estratégia, manifestar essa estratégia. Tem muito, não, é, não é raro tu encontrar uma pessoa jogando com um deck que tem muito a ver com ela. Tanto que eu, geralmente eu tô jogando de vermelho, que é bem uma cor impetuosa, como a minha pessoa, competitiva e tal, né? E. Exato, exato, né? Eu tô no combo aqui. É toda uma dica, ó, tô jogando de vermelho. É desse jeito. Então. Tudo isso acaba me atraindo Mas existem infinitos motivos para alguém ser atraído por Magic com Tem a lore, tem as figuras, tem a competição, como é o meu caso Tem o deck building, tem o fato de querer ser juiz também De querer ajudar o meio, de se dedicar a tornar o meio do jogo mais seguro Mais igualitário para todo mundo Então, assim, motivo para jogar não falta, com certeza Mas a sua pergunta não era sobre... Não, mas Eu divago. você já, você já... Sim. Eu gosto bastante de competir, realmente Meu problema é o calcanhar de Aquiles Eu moro no interior de São Paulo Onde Sim. só tem uma loja Sim. E onde gostam muito de jogar Commander ah. Eu sou muito impetuosa <risos> para jogar Commander é, eu, com... jogo, eu jogo muito longo Coisa que demora 3 horas 3 a 5 horas Vamos fazer bate-volta então? Vamos! É... Quer que eu seguro aqui? É. Você que sabe Carta favorita? Raio! Raio. <laughs> <laughs> Não precisa nem ser na banda é, é no que okay. tiver. É raio. Stanley Walker. Chandra. <laughs> Artista favorito você tem um? Olha todos os que eu já conheci, mais a Rebecca Gui e mais a Teresa Nielsen. Legal. Cor favorita? Vermelho. <risos> Tribo. Ai meu Deus. É Goblin, ou é, é Goblin é ou Vampiro? E agora? Me falaram que eu pareço muito uma carta. A anunciadora Kitkin Desde então, Desde os Kitkins, pode encontrar, é de Lorwyn. Desde então, eu passei a gostar da história dos Kitkins também. Ah, Mas normalmente minha tribo ou é Goblin ou é Vampiro, ou Guerreiro. Qualquer coisa impetuosa, Mardu, é a minha cara. Tem ímpeto, eu tô botando no deck, eu <risos> sou esse tipo de pessoa. Isso. Coleção favorita? Tem aquela Kate ah, Parkour. Ah, tem. Pacto das Guildas. Foi onde eu comecei. Legal. Meu primeiro deck foi um Orzó Vinho. Deixa você compra em banca, vem com folheto Foi assim que eu comecei, lá no caso, a jogar em Santos, na minha cidade natal. Lá não tinha uma loja na minha época. Agora tem, uma ótima loja. Mas quando eu comecei a jogar, não tinha. Tu comprava na banca as coisas. E aí eu comprei lá na banca meu pacotinho e fui jogar com os meus amigos. Isso. Legal. Então, Pacto das Guildas, com certeza. Lígia, muito obrigado pela entrevista. Imagina! Obrigada. Mesmo. Obrigada mesmo. Força. Obrigada, Diego. por todo o projeto. A Forge e a Biblioteca de Alexandria agradece. Imagina! Pra... A gente que agradece vocês pelo convite, pela oportunidade maravilhosa de poder conversar com vocês e no que vocês precisarem a gente está à disposição. Beleza, tá daqui a pouco eu vou jogar ali uma partida. Com certeza, vamos lá, muito <risos> obrigada.